Frequência livre. Frequência livre. Frequência livre. Frequência livre. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, PX, Perfeição Clube de Caxias do Sul. Na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul, alguém já não faz presente na frequência? Papa Yankee 3, Papa XK Yankee. Leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul, algum colega na frequência? Rayan que três tapex Rayan px Tavos, um Clube de Caxias do Sul na leitura do QTC da Lab Rio Grande do Sul Mike Serra, obrigado pela presença aqui na leitura do QCC da LAPRE. Mais alguém pela frequência? Gostaria de ter a sua presença anotada? Rafaianchi 3, Mike Lima Serra, marcha aqui por Santiago Rio Grande do Sul, boa tarde. Papa três, 3, Mike Lima Sierra, Márcio, para o Santiago QSL. O QSL. Obrigado. Mais alguém? Ok, Papa Henrique 3, Papa X, Rei Henrique, PX, PY, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul, iniciando a leitura então.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 editada pelo presidente da LABRE, César Homero Pazolto, Papa Henrique III, Papa Charlie. Considerando que, com a proximidade do mês de setembro, mês que ocorre o nosso já tradicional concurso Farroupilha, pensamos em aprimorar esse passando a coordenação do concurso para uma equipe com reconhecida experiência nessa atividade radioamadorística. Consultamos a USRA, União Santa Mariense de de Radioamadores, e obtivemos resposta afirmativa. E neste ano, então, a organização e a coordenação, bem como a apuração do concurso Farroupilha, estarão a cargo da USRA, que tem na sua presidência, desde a sua última Assembleia e eleição, o nosso colega Cláudio, Papa 3 III, Oscar Zulo, que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais respeitados concurseiros do nosso Estado. E, com certeza, contribuirá em muito com a sua experiência para a realização... Da edição do concurso Farroupilha 2016. Desde já a, a, a, desejamos sucesso à equipe da USRA nessa nova empreitada. <risos> Aniversariantes de 1º até 18 de junho. No dia 3 de junho o aniversariante foi André Gaspareto, Papa Uniforme 3, Alfa Golf Mike, de Erechim. No dia 6 de junho, Itacir Amorim, Papai Henque 3, Alfa Sierra Quebec, da cidade de Canoas. No dia 7 de junho, aniversariou Eduardo Rumer, Papai Henque 3, ex-rei papá, que estava morando em Farroupilha, não está mais. No último dia 10, aniversariou, aniversariaram os colegas, Osir Alves Pereira, Papai Henque 3. Oscar, Papa Romeu, de Cachoeira do Sul <risos> José Mauro Rocha Pereira o Papa Uniforme 3 Juliette Maica Romeu de Porto Alegre <risos> Gilber Cruz, Papa Yankee 3 Golfe Eco da cidade de Estança Velha Amanhã, dia 12 de junho André Arendt, Papa Yankee 3 Alfa Lima Alfa da cidade de Santa Cruz do Sul é no próximo dia 15 Jairo Bencocheia, Papa Yankee 3, Lima Quilo, de São Borja. No dia 16, Edson Kleber Chaves, Papa Uniforme 3, Foxtrot Charlie Charlie, da cidade de Porto Alegre. E no dia 18 de junho, Luciano Batista Menegatti, o Papa Yankee 3, Lima Uniforme Quilo, de Erechim. Desejamos a todos os aniversariantes, sócios da LAB Rio Grande do Sul... Muita saúde, paz e alegrias. Papai Yankee 3, Papa X Rei Yankee, um Clube de Caxias do Sul. Sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre em Rio Grande do Sul. Perguntando, algum colega mais se faz presente pela frequência? Papayanque Yankee 3, Papa X Peixes Yankee, um Clube de Caxias do Sul sempre pronto para servir. Encontre-nos no, no Facebook, facebookcom Papa 3, Papa X Seguindo com a leitura do que teceu da labre, Rio Grande do Sul. Concurso Batalha Naval Riachuelo 2016. Regulamento. Lembrando aos colegas de que não adianta pagar... Ah. Regulamento se encontra no site www.golfchallieconovember.org.br. Repetindo, www.golfchallieconovember.org.br. Na primeira página estará o link para o concurso, batal, bat, concurso Batalha Naval e Iachúres. Aviso aos colegas radiomadores e operadores da faixa do cidadão também. Lembrando aos colegas radiomadores que não adianta pagar as taxas de licença de faixa cidadão ou do serviço de radiomador se as licenças estiverem vencidas. Então, preste atenção, mesmo estando em dia com os pagamentos, se a licença estiver vencida, o sindicativa é excluído da listagem da Anatel. Para renovar a sua licença, acesse a página do Alabe Rio Grande do Sul, e lá existem os formulários para faixa cidadão e radiomador. É basta imprimir e preencher. Juntar uma, um xerox autenticado da identidade, um xerox do comprovante de residência e enviar para Anatel, na rua Princesa Isabel, 778, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas as informações podem ser obtidas pelo telefone 5, 1, código diária 51-3230-1964. Repetindo. Código diário 51-3230-1964. Nova repetidora de VHF. Informamos que no dia 31 de maio de 2016 entrou em operação a nova repetidora de VHF de Bagé, a Papa Yankee 3 Eco Romeu Bravo, na frequência de 146.890, com subtom, sem subtom, perdão, sob a responsabilidade do colega Edson Barros, Papa Yankee 3, Papa Delta. A repetidora fica localizada na zona leste de Bagé. Queremos fazer a observação dos colegas afetimadores quanto ao prazo de validade das licenças e suas situações, pois muitos ficam fora do log da Anatel. Também lembrar sobre os pagamentos das mensalidades da Labre. Depósitos devem ser identificados com comprovantes de pagamento. Filhice a Labre de Grande do Sul. E os que são filiados coloquem em dia a sua mensalidade. Quem assina a notícia é Papa Uniforme 3, Eco Romeu Mike Marinho. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC Delabre, Rio Grande do Sul. Sempre pronto para servir. Perguntando, mais algum colega pela frequência? PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura aqui do QCC do Rio Grande do Sul. Dando sequência à leitura. Notícias da União Santamariense de Rádio Amadores. Nesta manhã, aconteceu a reunião da diretoria da USRA. Na oportunidade, foram tratados assuntos relativos à administração da entidade. Ficou estabelecido, entre outros itens, que as reuniões de diretoria acontecerão no segundo sábado de cada mês, às 9 horas e 30 minutos da manhã, junto com o expediente semanal. Também ficou definida que a abertura da sede será feita por membro da diretoria ou associado conforme a escala mensal, antecipadamente ajustada pela diretoria. No último sábado tivemos a satisfação de receber em nossa sede o colega Américo Papaienque 3 alfa alfa Mike, que faz parte do conselho fiscal da USGA, da que veio demonstrar seu apoio à nova diretoria e se colocar à disposição para colaborar com a mesma. Também tivemos a satisfação de receber Papa Yankee 3, Golf Alfa Delta, o Darcy, que, se, que está se recuperando de, de enfermidade, o que levou a hospitalização no mês que passou. O colega Papa Uniforme 3, Charlie Romeu Delta Dornelis, aproveitando o momento de folga, esteve presente em nosso expediente para saudar a nova diretoria. Participe desse momento de encontro semanal em nossa confortável sede. A rodada da USRA vai ao ar de segunda a sexta feiras às 20 horas, na banda de 80 metros, em 3.770 MHz. Estamos disseminando informações sobre o rádio madurismo. Participe, faça amigos, pratique rádio madurismo e fique bem informado. Notícias, atualidades, interatividade é no blog da USRA, papayank3uniformenromeu.blogspot.com. Papayanqui 3 uniformeromeu.blogspot.com.br Quem assina a notícia da USRA é o colega Paulo Papaiank3, Papa, Papa Alfa. Este é o QTC da Labre Rio Grande do Sul. Labre, Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Missão, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Acompanhe as leituras do rádio informativo semanal em 40 metros, 7.155 kHz, às 13 horas e 30 minutos, e em 80 metros, 3.760 kHz, às 18 horas e 30 minutos. Para a região da Grande Porto Alegre, este QTC está sendo transmitido via Ecolink, pela frequência de 147.500 eh, 147 kHz, pelos colegas Papa Uniforme 3, Foxwatch Charlie Charlie, o Edson. O Papa Yankee 3 Lima Aquilo, o Jairo. O Papa Uniforme 3, Eco Romeo Mike, Marinho. E o Papa Uniforme 3, Victor Oscar November, o Carlos. Leitura esta no Ecolink, às 9 horas e 30 minutos de domingo. Desde já... Agradecemos a colaboração dos colegas nas leituras do QTC da LABRE Rio Grande do Sul. Para maiores informações acerca da LABRE Rio Grande do Sul, visite o site da LABRE em www.labre-rs.com.br A LABRE também está no Facebook em www.facebook.com labre.rs No site da Labre, há possibilidade de baixar as edições anteriores deste QTC. Esta é a Labre Rio Grande do Sul, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Essa foi a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul pelo Papa Yankee 3, Papa X-Rei -Hey Yankee, estação do PX Pedição Clube de Caxias do Sul, sendo operada hoje por Papa Yankee 3 Indiatango. André é meu nome. Mais alguém uh, se faz presente na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul? Ok, então vamos chamar primeiro o colega. Martins, lá da cidade de Santiago, Papelente 3, Delta Mike Serra, a palavra é sua. obrigado, Martins, Papai que 3 Delta, Mike Serra, pelo seu retorno, e obrigado pela presença. Continuaremos agora em Santiago, Chame charemo, chamaremos o colega Márcio, Papainque 3, Mike Lima Serra, a palavra é sua. E aí André, tudo que é Cielin, bem escutado aqui por Santiago, né? Retorna Pessoão 3, Mike Lima Sierra. Apesar aí da, da propagação, tá, tá nos judiando um pouquinho, mas deu para acompanhar quase que na íntegra, né? Um abraço a todos os colegas aí da boa cidade de Caxias do Sul, também a todos os colegas que estão acompanhando a leitura do QTC da e do Rio Grande do Sul. Neste final de semana foi bastante frio, né, Santiago? Hoje amanheceu aqui cedo mesmo, aqui com um grau negativo. Já, já é previsto, né? Essas temperaturas baixas aí, apesar de ainda não estarmos oficialmente no inverno né? deram... Era previsto aí esse final de semana, esse frio é claro, tá bom, a mar... Não aguenta tudo aí 73, a anos do... que... Que... que é um bom, tem que a gente... Quando é possível a gente aparece aí, né? Já faz, olha, já o mais de ano que a gente já aparece aí no nosso para Dá um abraço na turma aí. De qualquer forma, né? Vai nosso abraço aqui, Juliana. É, Tá bom, Lele? Abraço, W.T. 693, no dia 50, gerando a produção de lá, no Abraço, André. Bom final de semana. 693, mais aqui por São E não solicitar também, já vai, fazer QRT. Bom final semana, mais. Tchau, tchau. Já... Obrigado, Márcio Papainque 3 Mike Lima Serra, pela presença aqui na frequência. Ficamos muito agradecidos com a sua presença aqui no PXP, e Clube de Caxias do Sul. Mais alguém se faz presente pela frequência? Em Caxias do Sul, nesse momento, 6 graus Celsius. Nós temos vento de aproximadamente 8 km por hora. A temperatura máxima foi de 7 graus e esperamos uma temperatura negativa de menos 1 grau Celsius nesta noite de sábado. O PXPY é um clube de Caxias do Sul, é uma entidade reconhecida como entidade de utilidade pública por uma lei municipal aqui em Caxias do Sul desde 82. Agradecemos a presença de todos na frequência. Agradecemos ao Labre pela oportunidade de participarmos da leitura. O colega Papa 3, Eco November Edson, voltará mais tarde com a leitura do QTC nos 80 metros, comandando a estação do PX Edson Clube de Caxias do Sul. Agradecemos a presença do Papa Yenk 3, Delta Mike Serra, do Papa Yenk 3, Mike Lima Serra e todos os colegas rádio escutas. Muito obrigado, 63 a todos e até logo mais à noite e também a próxima vez na leitura nos 40 metros. Papa Inc. 3, Papa Ex-Rei que QRT.